Bom dia a todos e a todas, quero organizar o secretário Léo Monteiro, parabenizar toda a equipe da Secretaria de Estado de Cultura, que bravamente lutou pelo não fechamento de vários equipamentos. Infelizmente, governador, quando nós chegamos na Secretaria de Estado em fevereiro de 2010, todos os equipamentos de biblioteca, parte estavam fechados. Nós lutamos muito pela reabertura da Biblioteca Parque da Rocinha, estamos reabrindo a Biblioteca Parque de Manguinhos, e eu tenho certeza que o Estado vai reabrir a Biblioteca Parque do Estado no centro da cidade. Existe um sistema estadual de bibliotecas. Todas as falas que me antecederam aqui são falas importantes, são falas justas, são falas que quando a companheira Mônica diz que... É um dever do Estado e é um dever do Estado mesmo. É um dever de todos nós lutarmos pelos direitos daqueles que não têm os direitos, que todo dia têm os seus direitos sonegados. Eu conheci, Marinette, a sua filha, o senhor Antônio, eu conheci na Assembleia Legislativa. tem tem quatro mandatos de deputado estadual. Eu conheci uma menina na Assembleia Legislativa. Trabalhava com o deputado estadual Marcelo Freixo Que é um deputado aguerrido Um deputado trabalhador Um deputado que a gente respeita Discordamos em muitas coisas E concordamos em várias outras O que faz parte da democracia A Marielle, ela tinha uma luta Ao lado Certo nome Marielle, Marielle. Presente Marielle, Marielle. Presente. Eu a vi lutando e eu posso dar um depoimento de quem, independente da posição contrária, tinha um respeito enorme pela sua filha, pela sua companheira. Sempre que havia, apertava a mão, abraçava, perguntava como é que estavam as coisas, era uma pessoa doce e, ao mesmo tempo, com muita filha. Isso é um reconhecimento que o Estado faz na memória de Marielle. Mas nós não podemos descansar enquanto nós não acharmos os responsáveis por esse atentado à democracia brasileira. Muito mais do que tirar a vida de uma cidadã, de uma filha, assassinaram a democracia brasileira. A nossa democracia corre risco. A nossa democracia passa por uma aprovação nesse momento, quando a gente vê a carreata de um ex-presidente da República tomar um tiro no meio... Da sua, do seu perigo pelo país. Quando a gente vê uma carreata tomando pedrada, significa que as pessoas não estão conseguindo conviver com os diferentes. Quem não tem capacidade de conviver com os diferentes, não está preparado para a democracia. A convivência com os diferentes é o que me faz ter respeito todos os dias pelos deputados, ao qual eu discordo, ao concordo, aos quais eu concordo, é o que me faz ter respeito pela minha esposa, é o que me faz respeitar as minhas filhas. Conviver com as diferenças, foi o que me sustentou na convivência diária com a minha mãe da mãe, que era é uma mulher de posição uma mulher que eu vi na década de 70 e 80 lutar contra o lixão que se instalou em Duque de Caxias em Gramáticas. Uma mulher que eu tive que sair ao lado dela de Fugues de Caxias e vir para o Rio de Janeiro porque a gente não tinha segurança quando ela era vereadora daquele município. Uma mulher que abandonou a política por causa da violência contra a sua própria família, ameaça a sua família. Eu sei o que é ser ameaçado por discordar por discordar de ações que o Estado toma, por enfrentar eu sou filho de Talvala Zaroni, eu tenho muito orgulho disso. Uma biblioteconomista, uma bibliotecária, e que eu tenho certeza que fez muito pela cultura da Baixada. Então vocês têm que manter firme. Nós não podemos deixar jamais que esse crime não seja solucionado. Governador, eu sei que o senhor está se empenhando, eu sei que o senhor já determinou que as investigações sejam feitas. Nós estamos num estado de intervenção. Mas é importante colocar todo o aparato técnico, todo o aparato necessário para a solução desse crime. Porque esse crime é muito mais do que um crime contra uma mulher, contra uma negra, foi um crime um assassinato à democracia. A democracia brasileira está em jogo. Vamos aceitar as diferenças e vamos lutar pelos nossos direitos. Muito obrigado, parabéns. Fiquem com Deus, parabéns, secretário, parabéns, governadores.